Saber Punk ele tinha tudo, absolutamente tudo para dar certo, mas aí veio a, a CD Project Red e curiosamente acabou estragando o negócio todo. Quem diria, né? OK. Luiz Guerreiros, eu sou o William Roth, hoje vou falar mais uma vez aqui sobre Cyberpunk 2077 e como a CD Project Red conseguiu arruinar aí um negócio que era praticamente perfeito né, praticamente nada podia dar errado, quase nada podia dar errado né, mas eles conseguiram, conseguiram, a verdade é essa. Mas antes eu convido vocês a deixar o like aqui, como vocês sabem, enfim, deixa aí, vocês sabem como é que funciona o protocolo É uma chatice ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas vocês sabem que é importante, beleza? Então deixa o like aí, comenta, compartilha, enfim, é importante, faz aí Só lembrando que a gente tá aqui naquela nossa campanha para poder chegar aos 15 mil inscritos até o final do ano como eu disse na última live a gente nem tem a confirmação de se esse ano vai realmente acabar, porque 2020 parece que é infinito. Enfim, mas se por acaso esse ano acabar, é bom a gente chegar aos 15 mil inscritos, beleza? A nossa meta para esse ano era essa mesmo. E a gente tá quase batendo, então ajuda aí. Pega o conteúdo, manda aí para aquele teu amigo que ainda não conhece e... Beleza? Vai ajudar bastante. Vamos lá. Então, senhores... O que é que a gente pode dizer sobre cyberpunk, né, cara? Negócio complicado que aconteceu com cyberpunk. Tava todo mundo muito ansioso e ninguém imaginava que cyberpunk fosse passar por isso. Até porque a CD Projekt Red é uma empresa que... Acho que é uma das poucas empresas que a gente poderia dizer que realmente dava pra, pra confiar, né? E não tem muitas empresas que a gente pode confiar. A gente pode... No meu caso, especificamente, eu posso citar o okay, que a Rockstar, a Naughty Dog... Sei, são empresas que, particularmente, eu confio. Mas, sei lá, a CD Project Red é importante a gente abrir um parênteses aqui. A CD Project Red ela tinha apenas um grande jogo, né? Ela fez o Witcher 1 e 2, que são jogos bem medianos, assim. E com The Witcher 3 foi que de fato ela fez um, um excelente trabalho aí e tal, e, e conseguiu o reconhecimento. Realmente, The Witcher 3 é um excelente jogo. Foi feito um excelente trabalho ali e realmente merece ser reconhecido e tal. E aí, a CD Project Red. Digamos que ela se lançou A essa prateleira aí na parte de cima Que é onde figuram Algumas empresas aí que a gente tem Alguma confiança né Mas eu acho que meio que deu Uma extrapolada nisso Tanto é que hoje a pergunta que eu me faço, que muita gente se faz, é justamente ainda dá para confiar na CD Project Red? E por que, que eu me faço essa pergunta? E tanta gente se faz essa pergunta? Porque no meio desse processo aí da, da construção da desconfiança da CD Project Red tem coisas realmente bem pesadas. Eu sei que vocês vão encontrar vários tipos de grupo de discussão aí e, e o pessoal comentando que, que, ah, porque, ah, mas é a CD Project Red e ela nunca fez nada desse tipo, então a gente tem que relevar isso, aquilo, dando aquela passada de pano, né? E basicamente nas discussões a gente encontra os decepcionados, né? Que é, enfim, aquele pessoal que faz esse argumento que eu acabei de falar, né? Eles reconhecem aí os erros da empresa, mas ainda assim eles, eles, eles dão aquela passadinha de pano, né? Fala, não, mas a gente, vamos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque vai melhorar, eles vão consertar tudo isso aí e tal. E tem a galera que fica mesmo pistolaça, a galera que reiteia pesado mesmo. E aí também não, não tem como a gente dar o crédito esse pessoal que fica hateando totalmente, sendo que é, a maior parte desses haters aí a gente sabe que sequer chegou a jogar o pessoal só quer ver o circo pegar fogo mesmo e são muitos argumentos até meio sem noção, né? o pessoal quer mesmo jogar terra a todo custo e aí logo ao lado a gente tem um outro paralelo, né que são os fanboys, esses aí também são chatíssimos, chatíssimos, porque esses aí são os caras que realmente vão defender a empresa de qualquer forma e até meio sem sentido isso, sabe? Quem defende uma empresa mega milionária e tudo mais, pô, já tem os advogados, deixa lá, porra, sabe? Já existe gente que ganha pra poder fazer isso, você não precisa fazer isso, sabe? Você compra a sua porra do seu jogo caro, brother, então, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí nessa história. Mas não, o cara defende e sabe daquela forma realmente fanática, como se ele estivesse defendendo a vida dele. Geralmente essas pessoas são aqueles que, que gostaram muito do, do The Witcher 3, né? E aí, a partir disso, o cara se torna um fanboy do The Witcher 3, porque esse pessoal também não admite que ninguém critique o The Witcher 3, né? O The Witcher 3 é perfeito pra esse pessoal. Se você falar qualquer coisa que seja, então, cara, você vai ser hateado, você vai ser xingado e, enfim, não dá pra entender. E aí eles acabam transmitindo isso pra CD Project Red também, que também não faz muito sentido, até porque é, a própria empresa acabou se mostrando agora que não é tão diferente assim das outras do mercado, né? Isso é uma coisa até meio irônica, porque a própria CD Project Red, ela fazia questão de ostentar isso, né? De, ah, nós não somos iguais à, à indústria, né? Nós não fazemos esse tipo de coisa que a indústria faz e tal. E aí quando a gente vê os caras lançando esse tipo de jogo, dessa forma aí, totalmente quebrado, sabe? Todo desgraçado aí pessoal realmente tendo muitas dores de cabeça para poder jogar aí a gente vê que não tem lá grande diferença assim né, o jogo foi ruchado por incrível que pareça, um jogo com não sei quanto tempo, quase 10 anos de desenvolvimento a gente dizer que foi ruchado é uma coisa até meio incoerente mas a verdade é essa, é realmente o jogo ele foi ruxado. era um jogo grande, um jogo que precisava de mais tempo para poder ficar pronto a verdade é essa, e principalmente era um jogo que não caberia nessa geração né, mas a CD Projekt Red já tinha prometido para essa geração Ou melhor, essa geração Quando eu falo essa geração, na verdade Eu quero falar geração passada né? Porque a geração atual já é PS5 e Xbox Series X Então, o que acontece? Eles lançaram mesmo assim Eles poderiam ter dito que não Que não iam lançar para a geração passada mas aí eles tomariam um prejuízo gigantesco Tomariam um hate absurdo também Mas ainda assim decidiram fazer E acabou que deu uma grande cagada Só que essa nem é a questão principal A questão principal aqui é a seguinte Os caras eles sabiam que o game estava cagado nesse nível eles sabiam, isso é talvez uma das piores, talvez a pior coisa que eu já vi em relação a desenvolvimento de games, né? Acho que a gente viu alguma coisa parecida com isso no desenvolvimento do No Man's Sky, que também mentiram bastante, né? E basicamente o que a CD Projekt Red fez foi isso, eles mentiram bastante, mentiram muito, mas muito. Pra quem gosta aí de dizer Ah, porque ruim é a Ubisoft, ruim é a EA e tal Vamos lembrar que nenhuma dessas empresas Elas mentem nesse nível Eles podem lançar o, o jogo lá quebrado com, com problemas e tudo mais Vão consertando depois Mas ninguém nunca pegou nenhum jogo da EA Da Ubisoft e foi jogar Achando que o jogo tava perfeito Porque já tinha visto em reviews Já tinha visto em gameplays e tudo mais Que o jogo tava tudo ok, tava tudo certo E aí o cara pega pra jogar E o jogo tá... Totalmente injogável, nunca aconteceu, pelo menos eu não tinha visto isso ainda nesse nível, realmente é absurdo. Acho que a principal polêmica que girou em torno disso foi justamente quando a gente descobriu que a CD Project Red ela tinha enviado para os produtores de conteúdo só a versão de PC do jogo, exatamente porque eles já sabiam como estava a versão de consoles, por isso que eles não mandaram pra ninguém inclusive vários produtores de conteúdo disseram que pediram essas versões de console para poder testar também, poder fazer comparativos e tudo mais e eles não mandaram pra ninguém por quê porque eles sabiam exatamente como estava e decidiram lançar mesmo assim, o que é uma coisa absurda absurda, não tem um termo melhor que a gente possa usar aqui pra poder definir esse negócio. É um absurdo, cara. Eles enganaram todo mundo na maior cara de pau, sabe? Bem no estilo No Man's Sky mesmo. Eu lembro lá as lives, o pessoal comentando sobre No Man's Sky ali próximo ao lançamento, né? Todo mundo, pô, nossa, esse jogo vai ser revolucionário. Você viu que o cara falou que vai ter isso, que vai ter isso aqui também e tal. Cara, não tinha porra nenhuma, a verdade é essa, não tinha porra nenhuma do que eles prometeram. E o próprio Cyberpunk, ele tem muito dessa vibe também, né? Coisas que eles disseram que teria no jogo e que no final não teve realmente, né? Eles se retiraram ou eles pretendem colocar no futuro, não sei. Um negócio bem estilo No Man's Sky mesmo. A diferença é que a desenvolvedora do No Man's Sky não tinha a quantidade de fanboys que tem a CD Project Red para poder ficar passando pano aí. Então é isso. Será que ainda vale a pena dar uma segunda chance a CD Project Red? Levando em consideração tudo isso que eles fizeram, realmente eles pisaram muito na bola. E era, sabe, de uma empresa e principalmente de um projeto que a gente meio que colocava a mão no fogo. Acho que não tinha ninguém que dissesse, não, acho que Cyberpunk vai flopar, acho que Cyberpunk não vai dar muito certo. Não, cara. Todo mundo apostava muito nisso, todo mundo achava que ia dar muito certo. Que seria revolucionário, que seria foda e tal Não tinha ninguém que saísse dessa linha né? Todo mundo meio que apostava desse lado aí né? Todo mundo achava que realmente seria o jogo da década E no final acabou se provando aí um jogo bem comum na verdade, né, eu tenho acompanhado lives, tenho acompanhado vários conteúdos sobre ele. Um jogo bem comum, na verdade, um jogo bonito, um jogo que tem um gráfico bonito. Nos PCs high-end, né, e é importante dizer que mesmo em PCs high-end, ele também não roda bem. Então tem isso também, é importante que se diga. Tem problemas de perda de frames e travamentos, crashes, mesmo nos PCs mais fortes. Imagine no, nos consoles base, Aí né? realmente está injogável. E ainda assim, tem gente dizendo Ah, eu tô jogando no meu PS4 Fat aqui E não tem problema nenhum Não vi nenhum bug ainda Cara, isso é, é absurdo, é absurdo Realmente <risos> Então é isso fica aí essa reflexão, né, se a gente realmente pode ainda confiar na CD Project Red ou se simplesmente a gente tem que colocar ela na mesma prateleira em que está todas as outras empresas, levando sempre é, em consideração que as empresas elas sempre buscam o lucro, né, que não está errado, tudo bem, toda empresa busca sempre o lucro, só que a CD Project Red era o tipo de empresa que a gente imaginava que eles iam além disso, que eles realmente pensavam no consumidor final, que eles tinham uma vibe diferente, né? E na verdade a gente acabou vendo que não é isso, definitivamente não é isso. Quando a empresa sai ali daquele hall, daquela prateleira ali das empresas indie e começa realmente a fazer os AAA, Parece que é mordida ali por aquele bichinho da grana alta e aí de repente os caras eles começam a fazer esse tipo de cagada aí. Então, realmente CD Project Red eu digo como ex-fã, digamos assim, talvez, né? Continuo fã do The Witcher, acho um excelente jogo, mas fã da CD Project Red não. Não acho que dá mais para confiar nessa empresa aliás em nenhuma a gente tem que ser cético em relação a qualquer empresa a qualquer projeto que tá chegando a gente não pode mais simplesmente confiar de, de olhos fechados e tudo mais embora embora como eu já falei existem aí pelo menos duas empresas que eu meio que confio de olhos fechados que é a rockstar e a Naughty Dog mas com certeza a CD Projekt Red que era uma dessas aí caiu nesse processo. Eu não sei em relação a vocês, deixem aí nos comentários aí embaixo a opinião de vocês a gente conversar mais sobre isso, desenvolver melhor o assunto, beleza? Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.